Na sociedade globalizada em que vivemos, o contato com pessoas de outros países no dia a dia é até bastante frequente. E como a literatura é um simulacro da realidade, é natural que também existam personagens estrangeiros nas tramas. Mas como escrever as falas desses personagens de modo a denotar uma certa dificuldade na interação em nosso idioma e, ainda assim, ser compreensível para o leitor? É o que aprenderemos neste vídeo, cujo tema é Falas de personagens, como grafar as falas de estrangeiros. Mas antes, inscreva-se neste canal, ative o sino de notificações e curta este vídeo. Assim, nosso conteúdo ganha relevância dentro do YouTube para chegar a um público maior. Conhecimento precisa ser compartilhado. Logo de início, precisamos combinar que a clareza é fundamental para que o leitor possa ter a melhor experiência em acompanhar a sua história. Então, de nada adianta você escrever falas completas na língua estrangeira se isso causar uma ruptura no entendimento do leitor. Assim, necessitamos calcular com certa precisão quais palavras escolher para grafar na língua nativa do personagem. Vamos raciocinar. Digamos que esse seu personagem veio da Espanha há muitos anos e já está familiarizado com a língua portuguesa. Mesmo assim, é natural que ele dê aquelas escorregadas, pronunciando uma ou outra palavra em espanhol. E é aí que temos de escolher termos na língua do estrangeiro que sejam parecidos não só graficamente a termos do português, mas também ao significado para que, quando ele deixá-los escapar, o leitor consiga facilmente entendê-los. Para isso, existem as palavras cognatas.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 Viu como funciona? Apenas uma palavrinha na língua nativa do personagem já é o suficiente para acionar na cabeça do leitor aquela chave que vai conferir sotaque as outras palavras da mesma fala, mesmo as que estão em português. Vou pagar um mico aqui para te mostrar. Lá vai. Quero saber a verdade. Necessito falar com o seu superior. Volto em setembro para meu país. Contudo... Você pode até usar mais palavras cognatas na mesma frase. Isso porque geralmente os estrangeiros se concentram em aprender o que é diferente de sua língua. Caso contrário, não seriam compreendidos. Mas as palavras que são parecidas, eles nem se importarão muito, já que serão entendidos de qualquer forma. Mas você precisa tomar cuidado com os falsos cognatos, que são aqueles que se parecem na forma, mas têm significados diferentes.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 Mas você pode usar falsos cognatos intencionalmente para causar alguma confusão na vida dos seus personagens. Saco em espanhol é equivalente a casaco em português. Note que embora a frase inteira esteja na língua espanhola, três palavras são cognatas e apenas uma é falsa cognata. E será justamente essa que causará confusão e movimentará a cena. A Andros Editora está com uma promoção imperdível. Kits temáticos com 5 livros cada de R$ 149,50 por apenas R$ 39,90. E com frete grátis. Os temas são terror, fantasia, amor, distopia, tema livre e poesia. E você ainda ganha um marca páginas magnético e um não perturbe para a porta? É por tempo indeterminado ou enquanto durarem nossos estoques? Não perca tempo e compre agora mesmo. Para usar esse recurso que explicamos até agora neste vídeo, é preciso estabelecer um padrão de dificuldade linguística. Eu explico. O personagem estrangeiro não pode ter dificuldades em falar uma palavra e no parágrafo seguinte dizer a palavra numa pronúncia perfeita. Isso seria muito incoerente. As palavras cognatas são a forma mais simples de estabelecer essas conexões entre os idiomas. Contudo, podemos mergulhar numa técnica mais profunda. Precisamos estudar as dificuldades inerentes de cada sistema linguístico estrangeiro comparadas com o nosso idioma. Para isso, aconselho você a assistir a vídeos de estrangeiros falando português, pois, assim, você notará as dificuldades repetitivas a ponto de estabelecer um padrão aplicável em todas as falas de seus personagens, como a pronúncia deficiente de fonemas corriqueiros em nossa língua, mas que são ausentes no idioma do personagem. Por exemplo, os japoneses possuem uma dificuldade em pronunciar os fonemas das letras F e R juntos, o que ocasiona aquele famoso clichê estereotipado do pasteleiro japonês e o seu famoso pastel de flango. Outra dificuldade vem da língua inglesa, onde a flexão da ação não está no verbo, que, em boa parte das vezes, permanecerá invariável. É o pronome que determina a flexão. Já na língua portuguesa, muda-se tanto o pronome quanto a flexão verbal. Então, torna-se completamente plausível que um nativo da língua inglesa escorregue nos verbos em português. Eu estar cansado. Os americanos e os britânicos também têm dificuldades para entender que, no Brasil, os artigos definidos possuem gênero e número, enquanto que em sua língua nativa o artigo é invariável. Aí, ó! Já mostrei duas dificuldades da língua inglesa para você aplicar como padrão em falas de seus personagens. Facilitei para você! Agora, tente encontrar outras. A propósito, uma coisa de que me lembrei agora. É importante que as palavras estrangeiras e as com desvios gramaticais ou ortográficos estejam em itálico. Dessa forma, o leitor entenderá que isso foi feito intencionalmente pelo autor e que não se trata de um erro na revisão, ok? Agora, vamos imaginar outra situação. O personagem estrangeiro não fala a língua portuguesa e interage com o um brasileiro. Você pode colocar a tradução no rodapé da página, usando números para indicar de que fala estrangeira se trata aquela nota de rodapé. Veja como fica. Logicamente, essa solução só é viável se as falas estrangeiras forem poucas. Afinal, o espaço para o rodapé é pequeno. No caso de as falas estrangeiras serem numerosas, você pode colocar um asterisco no final de cada uma e deixá-las todas em itálico para denotar a fala em outro idioma. Aí, no rodapé, você coloca outro asterisco para ligá-lo àqueles das falas. E então você escreve traduzido do inglês. Mas se sua história se passar em outro país e seus personagens são nativos, não existe motivo para alguma marcação. Afinal, todo mundo está falando o mesmo idioma, né? As marcações só serão necessárias para as exceções. Bom, agora está na hora de você mostrar o que aprendeu. Escreva nos comentários um diálogo entre o inglês e o espanhol que moram aqui no Brasil há uns 5 anos. Vamos ver como é que fica. E eu acho muito importante indicar esses dois vídeos para que você entenda com precisão como grafar diálogos eficazes. Clique nas imagens para assisti-los. Um abraço e até o próximo vídeo.